Boa tarde a todos e a todos, o nosso podcast de hoje tem como convidado José Pacheco Pereira, da redação do podcast está a Rita Lucas mais uma vez. O José Pacheco Pereira é filósofo de formação, historiador, comentador político na televisão e na imprensa escrita, toda a gente o sabe, e foi e é fundador e diretor do arquivo Efémera, um arquivo histórico que constitui um caso singular de arquivo particular constituído na base da cooperação de vários voluntários que recolhem documentação impressa, fotográfica ou fílmica sobre os acontecimentos passados ou em curso e os organizam e incorporam num acervo de história contemporânea já de largo espectro. E, igualmente com uma componente editorial e informativa apoiada pela editora Tinta da China. José Pacheco Pereira foi deputado e dirigente nacional do Partido Social-Democrata. É autor de uma vasta obra historiográfica designadamente sobre a história do movimento operário português desde o século XIX e, em particular, sobre a história do Partido Comunista Português, de onde me permite destacar os quatro volumes já publicados da biografia ainda em curso de Álvaro Cunhal. Obrigado, José Pacheco, Obrigado. por aceitar o nosso convite para estar hoje no Convocar a História. Eu, como é costume, vou abrir esta nossa conversa com uma primeira questão, que é a seguinte: sei que o Arquivo Efémera recebeu importante documentação sobre Francisco Sacarneiro e sobre a chamada ala liberal, tema que aqui nos traz hoje. ala liberal agrupou em 1969, para os leitores, para os nossos ouvintes mais jovens agrupou em 1969, nas listas do então Partido Único, ainda a União Nacional, com vista às eleições para a Assembleia Nacional desse ano, atenção, as primeiras eleições depois de Marcelo Caetano ter substituído Salazar na presidência do Conselho, agrupou um grupo de jovens políticos, reformistas, críticos da situação do regime, mas disponíveis, pelo menos inicialmente, para apoiar as mudanças liberalizantes que o marcelismo parecia querer anunciar. Esses homens, Pinto Leite, Sá Francisco Quinto Balsemão, Miller Guerra, Mota Manal, entre outros, tornam-se um grupo fortemente incómodo e crítico, sobretudo os abusos antidemocráticos do regime, e acabam por cortar claramente com ele. A minha pergunta é esta. Para ti, Pacheco eh, Pereira, o historiador... Há de considerá-los como dissidentes de uma ditadura agonizante ou como parte da oposição ao regime, ainda que oposição distinta das oposições tradicionais ou não que então existiam? É a, é a minha pergunta, mas vamos ouvir também a pergunta da Rita e depois... Rita? Obrigada, oh. Fernando. Olá a todas e a todos. Uh, saudação e agradecimento particular ao José Pacheco Pereira por ter aceito o nosso convite. A minha primeira pergunta é, na realidade, um pedido uh, de localizar a aula liberal aos nossos ouvintes em termos políticos, ideológicos, até sociológicos, se quiser. Uh, e, neste sentido, quem é que são estes deputados que configuram a aula liberal, que não querem nem a ditadura nem a revolução para aceitar o estudo que o Tiago Fernandes fez em torno da aula liberal? Há uma consciência de grupo que antecede a entrada nas listas às eleições de 69? Ou seja, a aula liberal entra como ao liberal uh, na Assembleia Nacional, ou esta é uma consciência que se vai formando a, a posteriori? Como é que se dá esta entrada? Uh, pela mão de quem? Que condições? Uh, estamos perante liberais, católicos, tecnocratas, outras designações. Em torno de que programa mínimo se agregam estes deputados? Quais são os seus denominadores comuns? Uh, Só é que são algumas perguntas, mas eu acho importante traçar este quadra geral para introduzir o episódio e esta é a primeira pergunta, desafio que lhe dou. De onde vem e para onde vai. Muito <risos> bem, eu vou já responder só uma pequena nota sobre o que é que nós temos no arquivo efêmera que pode ser relevante para o estudo, quer da aula liberal quer dos últimos anos do, do, do marcelismo e mesmo para depois, obviamente, para todo o período posterior uh, ao 25 de abril. Uh, Sá Carneiro Uh, nunca colocou o seu arquivo no PSD. O que significa que assim se pode salvar. Ele uh, escondeu de alguma maneira, guardou em casa da Conceição Monteiro, sua secretária, que ele tinha grande confiança. E, uh, e a, esses papéis sobreviveram a uma destruição generalizada. em grande parte por incúria dos papéis do próprio PSD. E uh, foi entregue, que foi-me entregue a mim, e portanto ao arquivo efêmera, pela própria Conceição Monteiro, que me disse: Eu tenho lá em casa uns papéis de Sacarneiro. Qual é o meu espanto quando eu verifico os papéis de Sacarneiro? São o arquivo do Sacarneiro, o arquivo pessoal do Sacarneiro, que vai, de facto, desde a aula liberal até praticamente ao dia da morte. E uh, a parte da... da respeitante à aula liberal não é muito extensiva, mas é muito interessante ver com a presença da ala da liberal, depois podemos falar sobre isso, é relevante para a fundação do, do PPD. Há outros arquivos uh, igualmente interessantes sobre este período, particularmente o do Vítor Crespo, que foi reitor da Universidade de Lourenço Marques, foi uh, ministro de Educação várias vezes, era um militante proeminente do, do PSD uh, e depois foi presidente da Assembleia da República. Mas uh, na parte que nos diz respeito, antes de 25 de Abril, o que é também é relevante para o estudo deste período é uh, a ação de Vega Simão. Uh, o Vitor Crespo tinha uma característica que assim, nós próprios só descobrimos há relativamente pouco tempo. Tinha muitas cassetes, e nós, quando começámos a ouvir algumas dessas cassetes por amostragem, descobrimos que ele gravava as reuniões às escondidas. <risos> e portanto há aí uma manancial por exemplo uma das, e isso ainda está longe de ser devidamente explorado há por exemplo as discussões preliminares sobre a ideia da Universidade de Lourenço Marcos que são muito interessantes são em que participa o próprio Vega Simão Uh, e participam técnicos ingleses da Universidade de Surrey que têm um papel em formular mas é uma das discussões que nós já, já, já conseguimos identificar é sobre se devia haver ou não uma faculdade de economia e a ideia generalizada é que a economia não era uma ciência e portanto não devia haver faculdade de economia mas mesmo nesse período há discussões do próprio Vítor Crespo com os dirigentes da Associação de Estudantes em que se colocam os problemas da censura, as pressões da PIB e depois mais tarde não sendo uma personagem central na decisão política do PSD o facto de ele estar presente nas reuniões mais importantes deixou apontamentos muito detalhados sobre essas reuniões, algumas das quais nós sabíamos que tinham existido mas não havia nenhuma documentação eh, significativa bom voltando agora à questão da ala eh, liberal uh, o que se sabe da ala liberal é que, na verdade, não se tratava de um grupo coeso, vários deles nem se conheciam, praticamente só se encontraram na, na Assembleia Nacional, embora depois do, do conjunto dos nomes que eram associados com a ala liberal, alguns aproximaram-se do regime, claramente, mas o, o núcleo que originalmente estava ligado a Pinto Leite e depois esteve ligado essencialmente ao Sá Carneiro... Foi dentro da aula liberal um grupo com uma considerável consistência política e com ideias eh, muito claras sobre a situação nacional e sobre o que era preciso fazer. E isto permite-me exatamente passar para responder à primeira questão do, do Fernando, que é, eram dissidentes do regime ou parte da oposição? Eh, podiam ter começado como dissidentes do regime, mesmo assim tenho dúvidas. Eu acho que se nós tivermos em conta... A tentativa que Marcelo Caetano e Meli Castro, por exemplo, fizeram de trazer uma parte da oposição para dentro das listas da, da União Nacional e depois da Ação Nacional Popular, tentativa que eh, chegou aos socialistas, não apenas a este grupo, mas eh, diretamente a Mário Soares. Soares, teve reuniões, aliás, com como Castro... Polémicas reuniões. É? Polémicas reuniões, <risos> mas reuniões. Reuniões para exatamente. tratar uh, a documentação do PC, o que sabia o PC. Eu estou a, tenho um capítulo sobre este período, uhum. uh, exatamente no, no, no quinto volume, que estou a trabalhar a biografia do Cunhal. Eles acompanhavam, evidentemente, com muito detalhe, uh, uh, este processo. Não tinham nenhumas dúvidas especiais sobre os socialistas, e, de um modo geral, não eram particularmente hostis em relação à ala liberal. Principalmente quando os deputados, já numa fase, já nos últimos anos, dois, três anos, depois da morte de Pinto Leite, os deputados da, da ala liberal, Sá Carneiro, Magalhães Mota, Miller Guerra, Francisco Valsemão, se nós formos ver os temas que eles levantavam, as questões que eles levantavam, nós verificamos que são questões todas tradicionais da oposição. E, portanto, de um certo ponto de vista, nós podemos considerá-los, de facto, como uma parte da oposição. Levantam a questão da censura, dos presos políticos, dos direitos, liberdades e garantias, eh, praticamente todas as questões da oposição, com exceção da questão colonial. União, a questão colonial é, é um grande... E era uma das questões que queríamos por também. Não, era... A questão colonial, de facto, não é relevante na ação da ala liberal, não relevante provavelmente porque era a mais difícil de tratar, a é mais difícil de enfrentar, porque as posições que se conhecem são bastante próximas das posições que depois de Spínola veio a uma ideia de federalismo ou de uma evolução eh, progressiva para uma muito maior autonomia das colónias num modelo federal mas não há muita documentação eh, original que permita dizer há um pensamento sobre as colónias que é o pensamento liberal. A não mas mas há, to, há todavia, não sei se tu pensas isso, há todavia uma espécie de subestimação dos efeitos da questão colonial na sobrevivência do regime, ou não? Não sei se há subestimação, quer dizer, porque eles, eles compreendem rapidamente que, que a, a, a impossibilidade de uma mudança liberalizadora que foi vista como significativa no início. Aliás, algumas das análises mais interessantes da, do impacto de, de Marcelo Caetano no conjunto da oposição e nos portugueses em geral são feitas por Souto Meio Cardia, que é um homem que tem, nos, nos textos que ele fez, no, quer para o, para o congresso de, para o segundo congresso da, da oposição, quer depois no livro que publicou, Uh, já depois até da, da prisão e no, numa altura em que está num processo de, de, transição de, para de, a de transição do PC para a OPS os textos, são, os textos são, como eu dizer, são muito claros sobre uma coisa houve efetivamente uma esperança liberalizadora de fundo na ação do, do Marcelo Caetano e ele escreve isto ainda no PC e uh, é, é errado menosprezar o efeito que teve a ascensão de Caetano uh, ao poder, no, nos portugueses em geral. Ele é muito claro, tem alguns textos muito interessantes que valia a pena recuperar, porque são dos textos mais lúcidos que eu conheço sobre, sobre este período. A questão colonial, para além de ser a questão maldita, não é? uh, era de alguma maneira secundarizada também, porque, e isso é um, uma investigação que ainda, ainda está por fazer, porque com exceção de certos setores das, das classes altas, das elites, que tinham interesses nas colónias, a ignorância sobre as colónias era enorme. Uh, no movimento estantil, na oposição, o PCP evidentemente tem é um tipo de aproximação que já é mais internacionalista e, portanto, tem acesso a, a alguns dados, mas, de um modo geral, à medida que nós próprios também no arquivo febre começamos a ver uh, documentação dos retornados, de famílias até da, uh, famílias com posses, uh, em muitas localidades do interior, nós vemos ali um mundo que desconhecíamos completamente uh, no qual está presente evidentemente o colonialismo mas que era em grande parte ignorado, que as pessoas falavam da África não tinham nem entusiasmo pelo Império, já não há nenhuma espécie de entusiasmo com, com, sobre o Império também não há nenhum especial entusiasmo pela ideia de que estamos a defender uh, Portugal e os interesses de Portugal. Mas, mas vai-se instalando é... um cansaço com a guerra. Não, há não, um cansaço com a guerra, que é também muito visível na correspondência dos soldados. Quando nós observamos a correspondência uh, dos soldados para as, de, para as madrinhas de guerra ou até para as famílias, é muito comum encontrar no, no início da década de 60, nos primeiros 4 ou 5 anos da década de 60, referências, estou aqui em missão de soberania, em defesa da pátria e tal, e a partir daí desaparecem, ou, ou tornam-se muito raras. Então, há uma deslegitimação uh, da guerra uh, por parte daqueles que tinham experiência direta em fazê-la. Cá, a oposição tem uma aproximação à questão colonial, insisto, com exceção daqueles que por qualquer motivo tinham interesse direto às colónias, que é muito ignorante, ignorante sobre a condição... Dos portugueses que se encontram nas colónias e, em bom rigor, ignore, e portanto, mais passível de ser apresentada de uma forma estandartizada. Portanto, não há vida, não há, uh, não, não há, não há nada de, especialmente, nem de indignado, nem de Os, prim, os primeiros setores a indignarem-se são os católicos progressistas, de facto, que aí têm o papel, que, que percebiam, de facto, que que havia aí uma grande iniquidade, é? por razões religiosas. E até mas... certo ponto, a esquerda radical também. E a esquerda radical. A esquerda radical, mesmo assim, também era muito ignorante da África. Sim, mas não era ignorante da guerra, não é? Não era ignorante da guerra. Até porque, era, era, era, do ponto de vista geracional, era aqueles que iam enfrentar Qualquer a guerra a seguir. de nós, do sexo masculino, que estava numa universidade, ou que estudava, sabia que tinha que para lá ir. Era diferente a maneira como no mundo operário se vivia, porque a Apesar de tudo, as condições de exílio para quem não queria, ou de deserção, mas em exílio em geral, para quem não queria fazer a guerra, eram muito melhores para, para quem estava na universidade, que era uma universidade da elite, do que era para os operários. Aliás, um exemplo típico que muitas vezes nós não falamos é o João de Souza. João de Souza é o dirigente do Partido Comunista Português que fez a guerra com a União. Com polícia guerra. militar. Exatamente como, como Exatamente, portanto e, e mais e isso nunca foi verdadeiramente um obstáculo no seu currículo porque as pessoas compreendiam que a condição de um operário não permitia, apesar de tudo os voos que, que os estudantes que vinham de famílias com mais posses ou que tinham eles próprios mais conhecimentos de língua e se safavam melhor fora de Portugal no caso da da aula liberal não parece haver uma uma, uma preocupação central na, na questão colonial. É vista como um obstáculo. Quando nós vamos ver, em grande parte, o que escreveram depois do 25 de Abril, nós vemos que havia uma perceção de que a questão uh, colonial é o grande bloqueador da liberalização do regime. Mas alguns desses uh, membros da liberal, Sá em particular, na verdade não... não não consideram que isso seja um alibi para Marcelo Caetano, porque a experiência que eles têm quando tentaram acabar com a censura, ou pelo menos alterar a lei da imprensa, na, na, na proposta de revisão constitucional, na visita que fazem aos, aos, aos presos políticos, nos temas clássicos da oposição da ala liberal, esses temas são vividos com muito mais intensidade do que uh, a questão que eu, eu, eu, eu, como muitas vezes acontece, está tudo misturado. Quer dizer, a hum. história, nós sabemos que trabalhamos com ela, não raras vezes nem preto e branco. As, as coisas são muito misturadas e os sentimentos são muito contraditórios. Mas, uh, referiu agora ainda a revisão constitucional de 71. Eu gostaria de focar um bocadinho aí, precisamente porque este foi um momento importante para o liberal, porque constituiu as discussões em torno da revisão constitucional, constituíram talvez o primeiro momento de desilusão claro. da, da liberal. Uh, que tinha muitas expectativas para esta revisão constitucional, há alguns testemunhos, o jogo de Magalhães Mota, que afirmam que figuras como Sá Carneiro até aceitaram participar nas listas precisamente porque tinham esperanças de influenciar esta revisão constitucional, que depois acabou por -se saudar, só estava o Tavares Castilho aqui, num balde d'água fria amanhã de inverno. Podiam falar-nos um pouco das discussões à volta da revisão constitucional? Tudo que, que, que está presente na discussão da revisão constitucional de 71 é, são como disse, os temas clássicos da oposição. Direitos, liberdades e garantias, o que era uma matéria muito sensível também para os que tinham uma formação jurídica. Os advogados têm um papel importante. E quase todos tinham. E, e quase, quase todos, todos tinham. tinham. E, e isso significava que eles eram sensíveis ao as, as prisões arbitrárias, à inexistência de advogados no, nos interrogatórios, à tortura, às violências de todo o género e depois as questões de direitos, liberdades e garantias no que dizia respeito quer à, à liberdade de opinião, liberdade de expressão, portanto contra a censura e, e também no que dizia respeito à liberdade de associação e eventualmente a construção de partidos políticos. Eu acho sempre interessante o olhar depois do que o olhar durante. Por exemplo, a entrevista de Sá Carneiro à, à República e, portanto, algumas coisas que ele escreveu na altura. Preciso é dizer que no, no arquivo Efemera há mais de duas mil páginas manuscritas de Sá Carneiro, muitas delas posteriores ao 25 de Abril, eh, todo, mas muito significativas no que dizia respeito não só a condução da vida política mas também as componentes ideológicas uh, da sua formação que é uma formação que conta também com a experiência da área liberal uh, uh, que, é, que se desloca de um liberalismo político e de uma, de uma atitude que não é muito diferente no na, chamemos assim na emenda tradicional da oposição uh, do partido socialista em 69 Uh, depois a coisa evoluiu para o Partido Socialista, mas é, uh, evolui uh, num claro sentido social-democrata, que, é, uh, que não aparece apenas por acaso nas declarações posteriores ao 25 de abril, já estão inteiramente presentes na entrevista de, de Sá Carneiro e uh, pelo acentuar que se começa a dar. Isso aí também tem a ver com a influência do Bispo do Porto, tem a ver com a influência de uma certa tradição do Porto, que é uma tradição que eu costumo dizer que é conservadora, mas não é reacionária. Que é que é também uma, uma, um, tem muito a ver com a cidade. É né? uma coisa um pouco única, na, na, na, tem a ver com a história política e social da cidade. E aí há a incorporação de determinadas coisas da doutrina social da Igreja e há uma percepção também de que a social-democracia europeia é que representava, de alguma maneira, o um movimento que falhou na tentativa de liberalização do regime. E que, portanto, há uma social democratização do pensamento, de, principalmente de Sá Carneiro, mas também de Magalhães Mota, e há uma, uma, uma constatação de que todo o conjunto de reivindicações tradicionais da oposição que eles tentaram incluir na revisão constitucional, aí um testemunho muito interessante é o Amaral que teve um papel também na, ativo neste, neste processo de, da própria revisão constitucional, evolui depois para uma componente mais social. A componente dos, de, do tradicional liberalismo político está muito presente no projeto de, de, de revisão de 71 e na ação na própria Assembleia. Mas quando eles começam claramente a destacar-se do regime, e depois quando saem em 73, a maioria deles, a componente social, os problemas sociais do país, a pobreza, a miséria, a desigualdade, são, de facto, a maneira como evolui um setor da ala liberal. Não toda, mas um setor da ala liberal. Portanto, mesmo se nós quisermos fazer uma história ideológica e política da ala liberal, entram com esperança, esperança algo cética, também não era, não era ingênuo, inteiramente ingênua, na, na liberalização do, do Caetano, uh, depois há a desilusão com aquilo que no fundo eles achavam que era, uh, tinham sido convidados para fazer, uh, e isso Mel Castro aí têm um papel de, de facto de, uh, uhum. de dizer a eles, como disse aliás a Maria Soares, que poderiam ter uma oportunidade única para, para mudar o regime, quando se verificou que isso não acontecia então eles evoluem para uma formulação ideológica que os afasta claramente da matriz do próprio, do próprio regime o, o, o Zé, mas ao, ao passarmos em revista estas, estas origens do convite de, de, desse, de, desse grupo da de aula liberal dá a ideia que o Marcelo Caetano há hum, a, a ideia de algum equívoco quer dizer, o Marcelo Caetano não está à espera que aquele grupo se Exato. constitua como um grupo tão hostil como, como acaba por se constituir, quer dizer para o Marcelo Caetano é uma surpresa dá a ideia que há ali uma intermediação equívoca em relação é, e que a, é aos que é convites que é o Meli Castro, exatamente Sim, é, é mesmo isso É um equívoco é. partilhado, não é? é? É um equívoco partilhado É um equívoco por... Não porque para... o Marcelo Caetano não o partiga, o Marcelo Caetano está convencido que está a chegar uns jovens... Exatamente, uh... que vão ser os seus sucessores. Exatamente. Porque ele escolhe também na tecnocracia, fora daquelas na, áreas tecnocráticas do governo ele faz igualmente escolhas de muitas pessoas, que depois até acabaram por ir para o PS. Aliás, o, o trajeto é muito interessante, porque quando nós vemos os deputados... Da ala liberal. É o Miller Guerra, não é? Que vai para o pessoa mais. Há, há, há mais eu, eu aqui estou a falar de, do, dos tecnocratas que se, uh, trouxeram para o gabinete de Sines, trouxeram para vários. Sim, sim. Uh, O próprio uh, Vega Simão, O próprio Simão. Uh, aí também a maçonaria tem algum papel uhum. para o próprio Vega Simão. Uh, há ali uma série de, de gente, o João Salgueiro, portanto, há ali um conjunto de. Há outro trajeto, há vários trajetos paralelos né, neste processo. Agora, há evidentemente um equívoco porque quem conhece o pensamento do, uh, do Marçal Caetano ele na realidade o que contesta e o que acha que é necessário mudar na, no salazarismo, no, no, no regime do Estado Novo, é interior ao próprio regime. E portanto, desse ponto de vista uh, ele tem os ultras por um lado que tem que olhar para um lado e depois a tentativa de criar outro lado falhou. Porque ele, da realidade, a partir de uma certa altura não tem nada para ajudar. Não é, Embora haja concessões políticas importantes naquele primeiro ano, uma das mais importantes e que, por exemplo, agora no trabalho que eu estou a fazer sobre Cunhal, foi altamente valorizada pelo, pelo PCP e pelo próprio Cunhal. É que questão a sindical, é? É questão sindical. Que é... É o fim da homologação Claro, porque se abriu aos sindicatos... E abriu. E abriu. E abriu, e abriu, e abriu. Há, rapidamente. Há intersindical mesmo. Há, não, em certo exatamente. sentido, há a própria intersindical. Claro que depois, a partir de 70, 71, eles vão puxando para trás. Claro. Mas já não era possível Sim, não era controlar o, o que tinham aberto. Para os nossos ouvintes, perceberem é, é, é, com o Marcelo Catano, no início levanta-se uma vega interdição do que existe no regime, é que todas as direções dos sindicatos nacionais tinham que ser previamente homologadas pelo ministro das corporações, e o Marçal Caetano eh, acaba durante alguns anos, acaba com essa eh, interdição prévia, ou seja, com essa questão que para seja, os sindicatos eleitos eram eleitos e isso permitiu a listas eh, onde o PCP tem sempre alguma influência tomar conta de N sindicatos, N. e sindicatos que vão ser fundadores da inter-sindical, por isso é que eu falava... De, Sim, e da sindicatos sindicato. dos maiores do país, do país. por exemplo... metalúrgicos bancários... Lutalúrgicos, comércio, empregados de escritório, mesmo quando não ganhavam as eleições, acabavam por ter posições muito significativas. Mas ele permitiu outras coisas também que são relevantes, que é a obrigatoriedade da negociação, portanto, a... a Uh, e a criação de delegações. A criação de delegações foi um elemento fundamental Legal. para sindicatos, uh, textos, por exemplo, poderem abrir delegações em vários sítios do país. E a tolerância face às greves que não fossem manifestamente políticas. Outra, outra coisa. Exatamente. São um conjunto de exposições muito significativas. Que é uma coisa que durou um ano. É, durame. Acaba, acaba, <risos> acaba de acaba tudo, a está claro, é, claro. Perceberam que perderam o controle. De, uh, do, do, do movimento sindical mas uh, é na verdade é um período de mudanças o é um período de 69 74 mais significativas do que às vezes nós uh, uh, vemos depois à luz do, do que aconteceu da radicalização posterior a 74 uhum. nós tendemos a desvalorizar, é um período de mudanças significativas uh, como vos digo, eu tenho estado a trabalhar na maneira como a PCP defrontou essas mudanças, conseguindo identificar uma série de intervenções com o pseudónimo de Cunhal em reuniões, portanto, internas, e é Cunhal que tem que combater dentro do PCP e daí que nada tinha mudado. É ele que insiste sistematicamente. Vejam só este... Dá sempre o um exemplo da, da homologação. Exato. De... Mas essa é a posição oficial do partido, quase sempre. Não é. é, é, é, é, é, é, é, é ou seja, para o exterior não mudou que... nada. Pois, A própria extrema-esquerda, tu terás lembrado, dizia que isto era uma nova fase que, que se ia abrir com o e capitalismo. E fazendo isto, etc. entregou sim. o controle do movimento sindical ao PC. sim Porque, na realidade, numa interpretação do, do, do célebre texto Francisco Martins Rodrigues sobre os sindicatos, que é repetido já com pouca convicção na maioria da, da, daqueles casos, fez com que o PC... Uh, em conjunto com os católicos progressistas, que aí tem um papel, alguns uh, católicos progressistas têm algum Sim. papel relevante, controlam efetivamente a, a, a ação sindical da oposição, que os esquerdistas nunca recuperaram. Não, nunca não. recuperaram. E, e em grande parte por uma teoria uh, que de, de não participação, por causa da. da da, da, Exato. Desta, desta, Mas eu, eu, por acaso, não estava a referir bem a isso. Eu estava a referir-me a uma certa teorização de parte da esquerda radical de que, na realidade, reconhecia que o capitalismo português estava a conhecer mudanças eh, de fundo com, com, com o marcelismo. Que é, que é, é? Isso é o essencial de uma das críticas do, do livro do Cunhal. Do? De, de, de... Que era, por exemplo, a documentação da EDE, que Esquerda Democrática sim, Estudantil, sim, e sim, outras, sim, que era sim, é sim. que não, que está, há aqui uma mudança, esta nova política sindical é uma expressão dessa mudança, de uma política. Mas, mas sabes de... uma coisa quando eu hoje vou ler os textos do Cunhal, o Cunhal tinha razão. <risos> que a gente tinha razão no sentido de que percebeu melhor o papel que algumas dessas posições podiam ter de bloqueamento da ação política e, e... E alguns dos textos mais perspicazes na crítica ao escredismo têm muito a ver com os efeitos eh, da tese de que se tratava de um desenvolvimento do capitalismo, e portanto, eh, porque essa tese tinha implícita, tinha implícita a ideia de que a própria liberalização política era real. Sim, exatamente, é, isso, e, isso e, tinha, portanto, os primeiros textos da EDEC, que vem daí, das origens, ainda antes de aparecer o NRPP, etc, são textos que admitem que vai haver uma transformação. Exatamente, são textos e, que admitem e é isso que ele goza, como aliás vai gozar e, e, de, e, armada, e, é? e podia pois ter é, a vida, era uma questão de colação de força. Claro. Se o Marçal Caetano se tem metido a, a encarar o problema das colónias, provavelmente o regime tinha tido um... Sim, uma evolução nesse sentido. Uma evolução, sentido, uma evolução espanhola, digamos assim. Mas agora. exatamente nesse ponto, se calhar introduzia aqui a questão simétrica, relativamente simétrica dos sindicatos, que é as elites económicas. Como é que as elites económicas uh, abordavam as tentativas de liberalização e esta ala liberal? Havia alguns contactos Eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, porque a partir de uma certa altura, a hostilidade do regime contra estes deputados, da, da Libra era enorme, com ameaças de morte, e mesmo com um comportamento agressivo na Assembleia e tudo. O é fazia a a Na própria Assembleia essa conflituosidade é inaudita, não é? Ou seja, Sim, os sem, debates são muito agressivos. Sem precedentes. Agressivo. Sem precedentes. Sem, sem precedentes é? O que uh, o regime não queria, não é? Porque tudo aquilo que funcionasse como um revelador de contradições ou de conflitos é, era mau. Era isso que a censura, essencialmente, censura que tem um papel relevante. Eu, aliás, tenho há muito tempo a posição de que a censura é provavelmente a instituição mais eficaz do Estado Novo E aquela que mais frutos deixa depois do 25 de abril, até aos dias de hoje, em muitos aspectos, da, da, da maneira como se vê a vida política... Uh, o, o principal objetivo era mostrar não há conflito seja que conflito for uh, e e portanto isto era uma para o regime era muito incómodo agora uma das propostas da, da liberal era o final do condicionamento industrial portanto há também uh, algumas algumas propostas de, de caráter económico uh, uma, os grupos económicos mais importantes tinham um ramo africano que é significativo e portanto e uma e uma dependência das das das, das colónias principalmente Angola que os tornava também favoráveis a teses gradualistas e federalistas porque apesar de tudo eles tinham algo no ou sobre o que é que estava a passar mas eh, hostis a qualquer processo de, de liberalização não há uma não sei se terá que se estudar melhor, mas não há no, na elite económica e nos grandes grupos económicos Nenhum que, que nós possamos dizer que tem um papel fundamental na liberalização Não, tô, tô, do, do regime. Sim, uh, mas tinham medo. Até porque os, uh, eram grupos financeiros criados em grande parte à sombra do Estado. Sombra, e, portanto, claro. tu, tu nunca encontras uh, nas listas de conspiradores, todas as conspirações do Estado Novo, nunca encontras um grande nome ligado à, à finança e à economia. Enfim, pequenos. Ah, proprietários ah, graças, e tal. Ponteiro. Agora, não encontra-se um cufo, um champanhe um mel. Um... Nunca estão. Porque... Aliás, a, a cufo é interessante. Nós agora estamos lá no Barreiro, acabamos por ter acesso a muita informação. Aliás, a entrou recentemente um arquivo fabuloso sobre a Comissão de Trabalhadores da CUF no Pelado do Breque e o que nós verificamos uma, uma comissão de grande colaboração de classes <risos> termos... a comissão inter... chamadas uh, comissões de empresa que uh, os melos criaram naquela fase final é, era de facto isso a comissão de trabalhadores da, da, da CUF estava profundamente dividida entre os operários do barreiro de onde a esmonia do PCP era considerável e os uh, trabalhadores de, dos escritórios de Lisboa daí que há um conflito Duríssimo, com a intervenção do Copcon, e mesmo, em alguns casos, até com suicídios e tudo. E entre os dois setores... já centros, no período do claro, cenário, Já no período do então. mas, mas, mesmo no caso da CUF, em que há um patronato, os melos têm uma ideia e têm um know-how, exatamente porque trabalhavam com com técnicos, uh, químicos, engenheiros, e então, tem uma certa ideia de que uh, é necessário encontrar qualquer mecanismo de integração claro, para além da chamada obra social. E com eficácia, criança, porque é o facto é que não há com greves com desde eficácia. o fim da Segunda Guerra Mundial. não, não há... E o Salazar se de... há a escrever uma nota para o Melo a dizer, essa ideia, a sua ideia da Comissão Unitária, não sei se não temos que voltar atrás com isso. Porque... Sim, mas funcionou é Porque a que tô, claro. Claro, claro. Claro, claro. voltou às eleições internas claro. e acabou por. Tudo. Mas, de qualquer maneira, é uma experiência também única. Claro. Há um outro absolutamente caso, única, nesse caso. É absolutamente única, neste caso. Não. Eu não conheço e outra, talvez haja, mas. Eu acho que há, há pelo menos mais uma. Mas, neste caso, é, é única e. E, e falha, porque na realidade... Quer dizer, falha e não falha. Porque, por um lado, ele cria, eh, consolida um certo sentimento de participação, principalmente em certos setores. A Cufre é uma empresa com uma grande quantidade de setores e, portanto, uhum. nem todos são Mas recalhos, entre 43... E 69, que é a greve da Lisnava, não há greves na CUV. Não, não há greves na CUF há greves, até porque uh, o despedimento era imediato. Claro, exatamente. Uh, ah, aquilo... Agora, quando nós fizemos lá uma exposição por causa dos arquivos, eu tentei convencer a Fundação Amélia de Melo que tem, uh, que tem o espólio da CUF que eu sei que eles têm, exatamente. Bom, as listagens do Prários, participou na greve. Despedido, que é um documento. É, exatamente. Aliás, aliás, tarde, aliás esses despedimentos até deram despedir. muito o que falar, depois no PREC, etc. Não aconteceu na Lisnave, por claro. exemplo. No Museu da Lisnável há um cartaz precisamente com a reprodução do, é. do documento da lista exatamente dos ADEC. É, exatamente. Que é, começa a ter também um papel institucional que não tinha antes nas grandes empresas. Nas grandes empresas. Aliás, a lista de. De, de empresas que contratam os serviços da PIT, como se fosse uma espécie de segurança de, de seguritas. -se <risos> é. é. Contratavam, aliás, a PIT tinha é, uma receita é, com isso, era um... é. para pa, pa Agora, queria-te ainda pôr uma questão que é esta, sobre a questão colonial ainda, que sempre foi uma questão que me fez um bocadinho de espécie, como é que a ala liberal, sobretudo à medida que se vai afastando do regime, nunca equaciona nem de perto, nem de longe, a questão a questão, a questão colonial. E, no entanto, há aquele celebérrimo debate do Miller Guerra com o Casal Ribeiro, em que eles são acusados de estar a fazer o jogo dos terroristas, eles à aula liberal, quando a ala liberal não tem projeto programático, por menos conhecido, quer dizer, são acusados de não ter a posição que o governo tem, e não propriamente de ter uma posição própria. Uh, ainda com o Miller Guerra uh, se aguente muito bem nesse debate, com grande dignidade, e sem, e sem fazer uh, demagogia de voltar para trás, de pedir desculpa, etc. Não, ele tem uma posição. Uh, a posição do Miller Guerra, Zé Pacheco, era singular, não era? singular no, até certo. Sim. Quer pela sua formação, quer porque Uh, os laços que haviam com os outros, quer dizer, tu tens os advogados e tens depois os outros. Parece que não, mas a profissão conta. Claro, claro. E, a profissão e, conta. E, e, criando. Uh, aliás, nós vemos isso depois na fundação do BPD como a profissão conta. Mas. Uh, a, a posição é de facto próxima de, do Spínola, quando o Spínola começa a formular, e não vai mais longe do que isso. É certo que nós estamos a falar de um período muito curto de tempo. Ah. Portanto, não sabemos como é que as coisas iriam evoluir. Eu acho que há todas as condições para que evoluíssem, um pouco como evoluíram os próprios militares. Não é? Mas, mas não, a questão colonial não parece central uh, na, na, no comportamento da Alemanha. Mas é um erro político deles. É, é, é de certo, certo uma, é ponto, um... Porque... Porque esse é era é o nó górdio. Os militares compreendem isso melhor que o que ela livrou. Mas não aí é? eu acho que a gente tem que entrar em conta também com a... Como era alheio para muitos portugueses da África. Sim. Que é uma coisa que, por exemplo, nós não... não enquanto, por exemplo, para os militares os eles bem que é Os que fascistas jovem em Portugal sim. e sim, daquela sim. gente da, da, da, da, ligada àquele grupo de Coimbra, sim, da, da oficina de teatro e tal, a questão da África era relevante. Tanto até que alguns deles ofereciam-se. Para... Voluntários. Quando nós vamos a uma parte importante da extrema-esquerda, e mesmo a certos setores da oposição, mesmo no PS, a, a, a questão colonial é uma questão retórica, é referida retoricamente, mas a gente uh, percebe que é, que é de slogan, que é. Uh, a não ser é uma posição na, ideológica, digamos na assim. uma posição ideológica Sim. que é relevante tomar, mas com muita prudência. O Partido Socialista, na verdade, Sim. só abandona as teses do quando programa o Mar, o de Soares. da República quando o Soares sai. Vai para fora. E, mesmo assim, uh, uh, com uma, uma atitude ambígua, que depois também muda com a Conferência de Roma, com os movimentos de libertação hum. e tal, mas sempre com uma enorme prudência, aí o PC está muito à frente um dos incidentes mais interessantes do ano de 69 é o comício de 31 de janeiro no, no Porto, no em, que Porto. Eu, em que eu estive Portanto, eu sei <risos> o que aconteceu estiveste <risos> lá a vociferar contra, contra o Mário Soares lá vociferar contra o Mário Soares e contra o Macedo e vinha é que o é quando eu digo Mário Soares não, aquilo era um diga, asp. Uh, só conhecendo -os, <risos> quer uns, quer outros não é? mas eh, e a questão colonial é uma das questões que está presente eh, no próprio conflito eles não deixam falar o jovem o jovem era o Sofrino Coelho não é? o jovem <risos> que, ia, que pediu a palavra mandou um papelinho à mesa a pedir a palavra para falar no comício e, e eu, eu, ostensivamente meteu-a no bolso eh, e o que começou a dar origem estava tudo preparado havia Havia cartazes e coisas que foram desfraldadas do, do galinheiro lá de cima e tal. E depois à saída houve uma mini-manifestação, como muitas manifestações da época duraram muito pouco, não é? Claro, então, claro, claro. Mas, uh, uh, uh, sabes, uh, eu... eu só diria que na esquerda radical, enfim, não, não, se, não se trata de retroativamente a coisa... Na esquerda radical eu não chamaria retórica porque era uma convicção ideológica. É? Sim, Quer dizer, é convicção era uma solidariedade Poderás dizer um bocado abstrada porque as pessoas não abstrada. conheciam a África, por isso abstrada. simplesmente abstrada. Achavam, achavam que tal, eram pessoas que tinham dado o Vietnã, não é? Quer dizer, Já era diferente assim. dos que tinham ido para a Argela, ou dos que tinham desertado, Vietnã. ou até muita gente que tinha estado nos corteis porque os corteis é outra coisa que também. Está pouco estudada, estavam cheios de propaganda uh, da oposição às claras, não era escondida por baixo da coisa, era nos placares da, do regimento de comandos, por exemplo, estava lá na parede. Claro. E ouviam o Zeca claro, Completamente. Coisas... Então, nisso, então, do ponto de vista da hegemonia Exatamente. cultural, essa... era, era, é. claramente. Mas, uh, de facto, eu acho que na análise das posições sobre as colónias há um elemento de ignorância real. Sobre o que se passava. As pessoas. Porque o, o próprio processo lá, quer em Moçambique, quer em Angola, Guiné é um caso um bocado diferente, era muito mais complexo do que do que nós sabíamos, não é? E, portanto, a percepção das, das famílias, como digo, eu agora muitas vezes cito o que nós temos lá no efêmera, porque de facto nós temos algumas coisas que são fundamentais. Nós estamos a analisar um arquivo fotográfico de uma família de posses que está uh, no interior de Teixeira de Souza, que é mesmo na fronteira com o Congo. É uma família uh, que a gente percebe que é, tem posse está ligada à, à administração colonial porque aparece na, nas cerimónias, não se vê uma farda nas fotografias até à década de 60 na década de 60 começa a ver fardas uh, na, nas fotografias mas uh, é um mundo nós temos diários e temos uh, fotografias de, de outro ramo de pessoas que foram para as colónias que são os, os que foram para os colonatos, uh, que eram uhum. tipo, um pobre recortada no Minho ou em Aveiro um Montes de Zonas zona de pobreza mesmo Iam para lá e faziam um o minho não é? Ah. É, Vestiam Se fosse o um minho Mas começam a viver em palhotas Só depois é que constroem a casa hum. Portanto, mesmo estas coisas São são interessantes De olhar com, Aliás, o trabalho que tem feito a Joana Ponte Sobre a, a fotografia colonial é, é, é, Sempre que nós temos um acervo Neste caso são centenas de fotografias com esta continuidade, porque vem nos anos 20, 30, até praticamente uh, uh, aos anos 70. E, e eu olho para aquilo e diz o que é que a gente sabia disto, o que é que a gente sabia da complexidade destes processos? O que é que a gente sabia sobre? Sabíamos de facto pouco. Uh, sabíamos pouco. Sabíamos, uh, sabíamos pouco. Mas até que o ponto e é que, que sabemos muito... Era muito mediado politicamente. Sim. Uh, mas até que ponto é que o saber mais. Uh, uh, Mudaria. Teria de alguma maneira mudado os termos da situação? Não. É porque tu repara. Não mudava. Não há descolonização, Sobretudo nas colónias de... de. de ocupação, de colonização, com população branca numerosa, 500, 600 mil. Branca... Não há descolonizações fáceis. Pá. Não há. Não. Na Argélia, não, não, não há. há no... dias, não, não há no Congo Belga, não há em lado nenhum. Claro. Quer dizer. Uh, para, para, para a nossa geração, minha e tua, um, havia a questão de acabar com a guerra, quer dizer, não, não, e para a tropa também, Porque para a tropa a questão era muito acabar, acabar com a guerra, acabar com a guerra. E nesse sentido, uh, o como é <risos> uma coisa impossível de, é. é de ver, não é quer dizer, o como nem nós nem nós sabemos os comos do como, como tu dizes é? E, é, e, é, e, é, e é absolutamente verdade. Uh, não sei até que ponto é que... Uh, se soubéssemos mais, se atuávamos mais de forma diferente. Não. Nós, pois. assim os assim, não. Pois. É uma parte importante, mas... Uh, ao nível da decisão política... Os, nós, os militares sabiam. Os militares sabiam. Ao nível da decisão política... Uh, era suposto saber-se mais. Os, pois, militares sabiam. Sabiam. Portanto, os militares sabiam. Os militares sabiam o que é que, sabiam. O que, o que, é que ia acontecer. Sabiam, sabiam o que sabiam e sabiam o que não sabiam. Exatamente. E, aliás, uh, nós falámos que na, em Moçambique com comandos que atuavam na retaguarda e eles diziam que levantavam com o avião que levavam o Bocas, que era o autofalante eles falavam nas línguas nativas, estavam convencidos que as zonas eram desertas e as zonas estavam mais populadas. Portanto, mesmo até o conhecimento físico do território era escassíssimo. Era escassíssimo. escassíssimo. Então, é. então, naquela zona sul-sudeste sul, de Angola, e, e isso, isso aquilo, é, é enorme. Eles nem tinham quadrícula não, administrativa não, e militar. Não, quando quando a guerrilha chega ah. muito mais abaixo. Ficaram completamente surpreendidos. E, e, e é a África do Sul que fazem grande parte, é com, parte com, com o plano, com aquele plano Sim, Alcora, Sim, e que vem fazer. aos anos. De os, pois, Sim. exatamente. Muito bem. Queria ainda fazer-te uma, uma, uma questão, eh, que, e a Rita, não sei se também quer. que é, que é a sequência disto: ou seja, eh, de escala liberal tem uma grande influência na SEDES, Associação. Uh, económica e social, que ainda hoje existe, aliás. E, aliás, agora, novamente, muito um ativa, fez um congresso. Um desastre, não apareceu lá ninguém. Uh, e, e, diz? Não apareceu lá ninguém. <risos> não não Apareceu de pouca gente. Checava, arranjavam salas enormes e aparecia pouca gente. Uh, nessa altura, a SEDES aparecia até como uma espécie de cobertura política uh, da ala liberal. Uh, e depois há aqui, uh, portanto... Aula Liberal, Sedes, EXPRESSO, Partido Social Democrata. É assim, Zé Bacheco, há esta continuidade? É. Há, ah, há, ah, num certo sentido, há. Eu tenho aqui a lista dos deputados da, uh, uh, ligados com a Aula Liberal, há várias coisas características. A esmagadora maioria vai para o PPD, não há nenhum que vá para o CDS, o que também apesar ah, é, apesar de tudo, é relevante. E alguns aproximam-se do PS rapidamente, mesmo que passando pelo, pelo PPD. Outro documento muito interessante para analisar este processo é a lista de pessoas que o novo partido queria contactar. Existe essa lista, nós temos essa lista no arquivo, estava no, no, no espólio do, do Sá Carneiro é uma lista de duas ou três páginas Quem que se. Eh, percebe... Com pois, personalidades é, a recrutar, digamos é, assim. Quem é que nós vamos recrutar para fazer o não? Depois os comentários, a lista circulava, depois já em fotocópia, os comentários este já foi para o PS, este nunca... <risos> é, sim, sim. Bom. Mas levaram alguns uh, velhos republicanos. Levaram alguns velhos republicanos neste sentido, mas, mas esse processo em grande parte falhou. O Nuno Rodrigo dos o Santos, Nuno Santos quis fazer, foi levar a Ação Democrata Social, portanto, pois. para o PPD e não consegue. A grande parte deles, ou não entra em nenhum partido e aquilo já ou, estava assim, também eles, muito... também já estava ah, muito desgastado. desgastado mas ele faz uma tentativa foi Emílio... aliás uma parte... De põe põe o Emílio dele. Guerreiro, pá, que é o super maçom mas na... o, o Emílio <risos> Guerreiro é um homem esquisitíssimo também todo tem de praticamente deve fazer um programa sobre o Emílio Exatamente. Guerreiro que... muito complicado, mas, muito, complicado muito complicado desde os anos 30 muito complicado uh, mas... Uh, na verdade, há uma tentativa de os, de os aproximar, mas a maioria uh, é gente que ou, em alguns casos, eles conseguem recrutar ou é muitos advogados e tal. Depois, a isto associa-se o processo de formação do PPD. No Esporte de Sacrandeiro é muito interessante ver as cartas, as, as primeiras cartas de vários tipos do país. Imaginem, frente de espada Sou toda a sacarneiro, tá, não sei se se recorda de mim, eu estive consigo num julgamento, não sei o que, tá. gostávamos de constituir aqui uma delegação do seu partido uh, e manda uma lista de pessoas. Uh, e na fase inicial, uma das grandes preocupações do Sacarneiro é que não entrassem membros da Ação Nacional. E uh, o questionário... E, questionário... Por isso, ou seja, ao contrário do CDS, o PSD não surge como partido de recuperação não, dos não, velhos quadros significa do que novo. não entrassem em certo Sim, sítio. mas procura uma nova base social. Não, completamente. Hum. Mas uh, faz uh, uma, uma ficha de inscrição muito detalhada e cria um serviço de informações uh, dirigido por Castro Caldas que estava convencido que tinha destruído tudo com grande surpresa verificou que nós tínhamos uma parte da, da documentação e uma das coisas que esse serviço de informações fazia era exatamente investigar a biografia dos membros que se propunham entrar para o PPD eh, para saber se eles tinham ou não passado pela, pela, pela União Nacional ou pela Ação Nacional Popular e eh, no processo não é perfeito há certos sítios em que Uh, pessoas proeminentes da proeminentes a nível local da União Nacional entraram para o PPD. É o caso do Porto, é o caso, é, é o caso de alguém com mais relevância uh, que entrou, uh, mas de um modo geral uh, houve claramente essa tentativa. O Sá Carneiro tinha perfeita consciência de que isso seria mortífero para o partido. O que é, o que, é que ele pensa do, do novo partido? Ele pensa, e... e uh, ele pensa que é um partido que, de facto, tem que fazer aquela conjugação de três tradições, que eu, aliás, tenho escrito alguma coisa sobre isso, que é a tradição do liberalismo político clássico, que é relevante no Porto, para as pessoas do Porto é muito conhecido, se a conhecem é bem o Homem da Carreta, o Centro Colano. E, portanto, essa parte do liberalismo clássico... O porto, está O Porto Delgadista, o Porto do Delgado? A maior, os maiores comícios da oposição são no Porto. Não hum. é só com o Delgado, é com o Norte de Matos. Uhum. Claro, lá em cima, em Salgueiros. Só que o, o, o Delgado pôs a cidade na rua. Era uma coisa impressionante. A cidade toda na rua. Portanto, a tradição do liberalismo político a tradição do, da, do personalismo cristão, o liberalismo político aproximava do PS, a tradição do personalismo cristão aproximava do CDS, se quisermos. O que é que isso significava e o que é que isso está traduzido no programa inicial do PS? Está traduzido, por exemplo, na ideia de que eh, a ação política eh, não compreende a globalidade da pessoa, a pessoa humana tem uma dimensão transpolítica. Pode não ser religiosa, mas são transpolítica. E isso, por exemplo, é o fundamento do direito à objeção de consciência. Só que estes tipos, agora, que não têm a mínima ideia porque que é a história, acham que, poder, por exemplo, em matéria de eutanásia, não devia haver objeção de consciência, quando claramente é um caso de objeção de consciência. Sim, sim. Lá Porque aprovaram uma moção no congresso que era contra a eutanásia, ela não é aplicável, porque os estatutos do partido não permitem que, em casos como estes, não haja o direito à objeção de consciência. E aí também a doutrina social da igreja que é uma doutrina social que na história da oposição tem bastante relevo eu conheço no Porto bem, nós, nós reuníamos em, na, nas casas religiosas eu fiz um curso de marxismo leninismo num seminário em Braga quer dizer que era os, que eram os sítios onde nós podíamos reunir e os padres e uma certa geração de padres tinham um papel ativo na oposição e alimentava um setor, que o Sá Carneiro era próximo, aliás, de, que mantinha a tradição do Bispo do Porto, do debate político e da, do liberalismo. A terceiro elemento, portanto, o primeiro, o político, o segundo, o professorismo cristão e a doutrina social da Igreja, o terceiro elemento também é a próxima do PS, que é, de facto, a tradição da social-democracia, que é substantiva a ideia essencial daquilo que nós podemos considerar ser a social democracia. Que aliás, reformismo, reformismo social, portanto, uh, inclusão mas não social. não só, mas não só. Uh, repara que é o aspecto mais importante da entrevista do Sá Carneiro, portanto, anterior ao 25 de abril da República. Que é este: o Estado tem a obrigação de cuidar dos que uh, não, não são iguais aos outros, corrigir são a mais pobres corrigir e essa intervenção do Estado deve atingir todas as áreas de caráter social, educativo. E esta ideia, que é antiliberal no sentido atual da, da iniciativa uhum. liberal, portanto, é firmemente ancorada na parte inicial da, da atuação do Estado. Daí que a tentativa de entrar para a Internacional Socialista seja muito mais importante do que o que se pensa. Uhum. Nós temos nos pode a carneiro dezenas de documentos que mostram como foi tomada a sério a tentativa de entrar na, na Internacional Socialista. O que estás a dizer é que na Internacional Socialista houve setores que eh, Queria... preferiam o sacarneiro, Preferiam os dois. Os dois ó, ou seja, que Achavam que deviam ser aceitos os dois. Os dois. O que, aliás, não é inédito é é, em relação aos países E aí é o veto do Soares que termina com a coisa. Mas o que é relevante para a história do, do PPD é que é tomado muito a sério eles encontram-se praticamente com todos os principais dirigentes trabalhistas e social-democrata na Suécia, na, na Alemanha, na, na, no Reino Unido. a uh, efetivamente, um, tomar muito a sério com respostas positivas por parte deles, mesmo até uh, de, de, de, de pessoas uh, que não pareciam que depois enfim foram do, do, do apoio direto ao Soares. Mas, uh, tomado a sério porque, aliás, o PSD, mesmo o PSD, e o PPD não se chamou PSD porque o nome estava ocupado, porque o nome original era para ser PSD, só entrou para, para, para aquilo que é hoje o PPE, para o Partido Popular Europeu, depois de ter passado pela Internacional Liberal, aqui o, o, o PSD exigiu o acrescento reformista. O reformista foi aquilo chamou-se Internacional Liberal e Reformista, para que o PSD entrasse e a entrada no PPE não foi fácil nem foi aceita quer dizer, houve ali um período tudo por razões ideológicas Sim. porque as razões ideológicas uh, uh, são mais presentes no, no, no, no PPD e no PSD em momentos de transição e ruptura de facto uh, só nos últimos anos desde Cavaco é que de alguma maneira se perdeu essa, esse aspecto da identidade Uh, programática do partido que depois uh, se, sofreu um grande abalo com o período de portanto uh, e que, aliás, que os efeitos ainda se vêem hoje mas da aula liberal eles trazem por um lado a experiência de ruptura com o marcelismo que lhes dava como essa ruptura é anterior à queda do regime, dava-lhes legitimidade, legitimidade. para poder Exato. atuar e a, assumiram a linguagem uh, que é uma linguagem que tem uma componente antitotalitária e anticomunista, o que não significa que naquela fase inicial o próprio PPD assinasse comunicados conjuntos com o PCP, a nível local, que é uma coisa também pouco conhecida. Uh, e, e, e, portanto, essa componente anticomunista e é uma componente antimaçónica muito especial, uh, que não era hostil aos velhos da maçonaria que, que são fundadores praticamente do, do PPD que eram, eram pessoas muito respeitadas no PSD, mas que hoje é de natureza completamente diferente resta perguntar, Portanto, Há uma grande continuidade Resta grande perguntar continuidade. nessa perspectiva o que é que distinguiria o PSD social-democrata reformista do Partido Socialista é, A história é, há, uma, há uma fórmula que diz Uh, o programa do PSC é constituído por duas coisas para o seu programa original para a sua história uh, e a história é que de facto demonstra muitas diferenças essas diferenças agudizam-se por um lado há uma competição de proximidade claro. que é tem os dois o mesmo terreno uh, a experiência da é que é uma experiência que também é pouco estudada uh, porque a decisão de trazer os reformadores, ou até de trazer o PPM, é uma decisão que era relevante para o Sá Carneiro porque era a forma de equilibrar com o centro-esquerda a aliança com o CDS. A aliança com o CDS na Ádia nunca correu bem com o Freitas do Amaral, corria muito melhor com a Andar da Costa. Uma das coisas interessantes dos polos Sá Carneiro é as informações que eles recebem do interior do CDS e que são muitas vezes muito hostis à ADE e que ele depois tenta moderar com, com o Amaro da Costa que tem de facto um papel muito significativo com o PS a oposição, por exemplo há um incidente muito interessante no início do, do, do período pós 25 de Abril que é quando vem cá o Vila Ibrante quando vem o Vila Ibrante, no aeroporto estão dois grupos à espera do Vila Ibrante. está a Juventude Social Democrata e está uh, a juventude socialista, e é o Partido Socialista. E houve praticamente pancada. <risos> o Soares escreve uma carta ao, ao Sá Carneiro, queixando-se, dizendo qualquer coisa como o Guilherme é nosso. Vocês o, o Sá Carneiro responde numa carta com uma enorme dureza e que diz não, sociais-democratas somos nós, não são vocês. Uh, portanto, há, um, há conflitos de proximidade, pois há conflitos que têm a ver com o processo político. É certo que, historicamente, muda conforme a deslocação para o centro-direito, ou até para, claramente para a direita, ou para o centro-esquerda. O, o, o PS, por exemplo, nunca percebeu bem alguns aspectos do cavaquismo, que é outra coisa que também merecia uma discussão mais... Porque o cavaquismo na sua fase inicial, na fase de primeiro-ministro, não provavelmente na fase da Presidente da República, do uhum. Cavaco Silva, é aquele em que o o, o, o Cavaco dissesse hoje, ou se alguém do PSD hoje dissesse o que disse o Cavaco, que era o partido da esquerda moderna, caía uh, o Carme Trindade, mas o Cavaco de facto afirmou isso e tentou trazer, foi na altura que eu entrei, mas entrou o Manuel Velasco Cabral, o Rui Fajó, numa série de gente que foi uh, para diferentes listas, uns lugares elegíveis e os, chines, os chines não elegíveis. E o Cavaco, uh, como tinha uma, até por razões biográficas um difícil trato com a elite, que eu queria, obviamente, é. engolir não é? desde o início, uh, e, e, portanto, respondia, até por razões sociais e de, de, de, de social, respondia fugindo a esses contactos na fase inicial, teve muitos aspectos, uma vez passada que os primeiros anos em que a entrada na Europa é significativa porque ele muda de ideias, ele é um eurocético que depois se aproxima de, de, de achar que a Europa era o elemento exógeno que era fundamental para um país que não tinha forças endógenas para se modernizar, mas depois em muitos aspectos, uh, plano de erradicação das barracas, por exemplo mesmo uh, retomada de alguns aspectos do Sacarneiro da distribuição das terras e tudo, que são aspectos um bocado anómalos uh, uh, daquilo que é a visão mais ou menos estereotipada de distinção esquerda-direita agora uh, para responder à tua pergunta, a história concreta a história uh, e, e a história às vezes afasta muito outras vezes aproxima exatamente. muito bem Estamos no limite, limite. não ultrapassámos um bocadinho o nosso é tempo, desculpa. ainda bem. Foi uma conversa muito interessante sobre a Aliança Democrática. Eu peço desculpa, a Aliança Democrática foi a parte final. Sobre a... ala Liberal. Aula Liberal. Nós vamos, aliás, a gravação seguinte, o programa seguinte a este vai de alguma maneira ser complementar deste porque vai ser com um dos intérpretes dessa abertura sindical do maçolismo, que é o Daniel Cabrita, o, o homem dos bancários, eh, presidente do Sindicato dos Bancários, militante do Partido Comunista, assim, um, um dos mais ativos participantes desse fenómeno que tu, exatamente... enorme prisão teve enorme impacto. De, um, enorme, um enorme impacto. Vamos tê-lo tê no próximo no próximo na próxima conversa, que eh, terá da parte, além do, da participação do Animal Cabrita terá a participação do Luís Farinha eh, pela redação do podcast. Ao José Pacheco Pereira, agradecemos a participação e o estimulante troca de ideias que nos proporcionou. Siga-nos para a semana, boa tarde, até à próxima emissão.